Oi! E aí, vamos falar um pouco sobre a água? O ciclo da água? Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Então, aí que eu sou o Evandro Sanguineto. Hoje a gente vai abordar um pouco a questão da água, o ciclo da água, especialmente essa transição entre a fase líquida e a fase é, aérea, ou a fase de, de vapor, ou a fase atmosférica da água. E quem vai nos acompanhar nesse processo, para variar um pouco, vamos ouvir canto gregoriano. É verão, está calor, mas ainda assim resolvi fazer um cafezinho. Essa água está fervendo, já não, não é legal para o café. O café tem que ser com uma água um pouco mais fria, sem estar sem tá fervendo. O, qual é o processo? O que está que acontecendo aqui? O fogo é quente ele está transferindo calor para a panela e a panela está transferindo calor para a água. E a água em estado de ebulição ou com mais calor, ela vai passar do estado líquido para o vapor. Olha, a gente consegue ver um pouco de vapor saindo aqui. Às vezes a gente nem consegue enxergar, porque se o ar estiver muito quente, é o caso de hoje, a gente quase não enxerga o vapor, mas se o ar estiver mais frio a gente consegue enxergar. Vamos fazer alguns experimentos. Eu peguei um prato, prato comum, a temperatura ambiente, e vou colocar ele aqui por cima. Olha que a gente já consegue agora ver o vapor. A gente consegue ver que o vapor está condensando aqui no prato. Então a água que está evaporando ali da panela, ela encontrou uma superfície mais fria do que a água que está lá, tá lá dentro em ebulição. E por conta disso, a água voltou a formar aqui umas gotículas de água. Esse é o mesmo processo que acontece com as nuvens. Vamos pegar um outro prato. Eu deixei um pouco de gelo aqui dentro dele, para ele diminuir a temperatura. Então, já não precisamos do gelo. Vamos ver agora o que acontece com o um prato um pouco mais gelado. Mas também vai acontecer, e de maneira até mais rápida um pouco, vai condensar a água muito rapidamente. Essa água condensada, se a gente deixar aqui tempo suficiente, essas gotículas de água elas vão se juntar, e no que elas se juntam vão formar uma gota e daqui a pouquinho nós vamos ter água escorrendo, Ó, já escorreu ali pelo lado de fora. A gente vai ter água escorrendo pelo prato. Na natureza vai acontecer a mesma coisa. O sol vai aquecer o planeta, a água que está presente nos oceanos e na terra e nas plantas e nos animais vai evaporar. No que evapora ela muda, no que evapora ela acaba perdendo um pouco dessa energia, porque lá em cima é mais frio, ela vai esfriar, vai condensar, e no que ela condensa vai formar as nuvens. Uma outra maneira da gente perceber essa mudança de, de estado da água, deixa eu pegar alguma coisa aqui congelada, vou passar um pouquinho de água para tirar o gelo, você formou por volta dele e pronto, olha, estamos vendo que não tem gelo nenhum formado, não tem água nenhuma aqui formada, eu posso até secar isso aqui e a gente vai observar que vai ter uma mudança daqui a alguns minutos. E aí a gente volta para ver o que é que aconteceu. Um tempinho depois a gente volta... E já está cheio de gelinho aqui do lado de fora. O que, que aconteceu? A temperatura aqui dentro está muito menor. E a umidade que tem em volta aqui no ar acabou se condensando nesses lugares. Então o ar tem sempre umidade. Mesmo aquele ar muito seco, umidade às vezes a gente vê... Na televisão, umidade de deserto, 20%. Mesmo assim, ainda tem água por ali. Isso vai ser legal para a gente entender as relações da planta com a atmosfera, com o solo. Vamos passo a passo. Vai guardando essas informações. Isso que a gente acabou de ver, tanto do prato condensando, quanto da, daquele pote formando aquele gelinho em volta, é o princípio das frentes frias que a gente vê na televisão de vez em quando. O que está acontecendo na frente fria? O sol está aquecendo o planeta, está aquecendo mais no Equador e está aquecendo menos no polo. O polo mais frio vai lançar ondas de ar frio que vai encontrar com o ar quente que está vindo do, do Equador. No encontro desses dois é que vai acontecer as grandes tempestades e a frente fria. O ar que é mais frio do polo ele vem por baixo, o ar quente é mais leve, ele vai ficar encavalado por cima, e nesse pedaço acontece uma zona de transição é onde tem os raios, os relâmpagos é onde tem chuva muito forte, ventania, e é o que a gente chama de frente fria, que aí vai avançando dependendo da força que ela vem. Tudo isso tocado pelo Sol, pela energia do Sol, tudo isso tem a ver também com o eixo de inclinação da Terra, que a gente aborda, já abordou em outros vídeos, vamos falar um pouco mais à frente, e essas relações todas é que vão formar o ciclo da água. A água vai evaporar, vai, pra, pra, vai formar as nuvens, vai cair no solo outra vez e vai evaporar e vai cair, vai evaporar e vai cair num ciclo infinito. Vamos falando mais dessas coisas para a gente já tem, entender como é que a gente pode utilizar todo esse conhecimento. Quem lava roupas já deve ter notado algumas coisas que são interessantes. Três coisas contribuem para retirar a umidade da roupa recém-lavada, porque a gente quer que ela seque. Uma das coisas é o sol. O sol vai bater na roupa, vai é, desagregar as partículas de água que estão na roupa e essa água vai evaporar. O sol transfere energia térmica para essa água que evapora. Uma segunda questão é o vento. O vento que, que vai bater na roupa vai auxiliar na secagem dessa roupa, porque vai retirar umidade da roupa. E um terceiro ponto é se o céu estiver mais claro ou antes, se a umidade relativa do ar tiver baixa estiver mais baixa, a roupa vai secar mais rapidamente. Então quem estende roupa já deve ter reparado que em dias que a umidade do ar está muito grande, em dias mais chuvosos, que a umidade está mais, tá, tá mais forte, ou mesmo que não tenha chuva, a roupa demora mais para secar. Durante o inverno, mesmo com a temperatura mais baixa, a, a tendência é a roupa secar mais rápido, porque a umidade relativa do ar está mais baixa. E estando mais baixa a umidade relativa, a água vai sair de onde tem muita água, para onde tem pouca água. A atmosfera está com pouca água, então a água sai da roupa e vai para a atmosfera. Essas são coisas interessantes da gente entender e saber como é que funcionam porque isso tudo a gente vai utilizar para o entendimento de como é que a gente pode refrescar uma casa, de como é que a gente pode prover maior quantidade de água para as plantas, de como é que acontece essa troca de água entre as plantas e a atmosfera, como é que acontece a fotossíntese, mas a gente vai indo um passo de cada vez. Olha só, estamos do lado de fora, verãozão, céu azulzinho, tem água na atmosfera, mas a gente quase não consegue ver o vapor d'água. É preciso essa água subir mais para condensar, que é o que está acontecendo. Olha nuvens nuvem se formando lá na frente. Olha que legal o processo. Essas nuvens são nuvens que vão formar a chuva depois. O que está acontecendo lá naquele pedaço? Nota que tem uma serra lá no final. Então, lá no alto dessa serra está mais fresco do que na parte de baixo. O vento está vindo de baixo para cima e está levando essas gotas d'água, esse vapor lá para o alto, e à medida que vai subindo, essa nuvem vai condensando, então essa umidade que está dispersa no ar, ali naquele lugar ela já começa a condensar, talvez mais à noite, mais para o fim de tarde, a gente tenha chuva chegando, se der para perceber, vamos ver na base dessa nuvem, olha que ela está mais escura, isso é sinal de que a Embaixo está mais condensado, então tem mais água pronta para cair ali naquele pedaço, enquanto aqui em cima, nem sinal de nuvem ainda. O calorão que deu durante o dia, as nuvens lá no fundo já se formando, em volta a gente já tem uma condensação grande. Aqui a gente está vendo a parte sul, aqui de casa, a serrona da mantiqueira está logo aqui atrás. Então a partir dali as nuvens já vão se formando um pouco mais. Aqui perto de casa o céu continua azul. Mas em volta as nuvens já vão se formando. Está se formando lá na mantiqueira por conta da, da subida. A, a serra interrompe um pouco, força o ar a subir. O ar é, fica mais frio, condensa a umidade que tem nele e aí vai se formando a chuva. Bom, aí vocês viram que a gente não está esgotando é, tudo que tem para falar sobre isso. São algumas pinceladas que a gente está fazendo. Se tiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos, chama o pessoal. A gente vai continuar abordando um punhado de coisas aí pela frente. Grande abraço e até a próxima.